Thank you. Boa noite, graça e paz Graça e paz, família de Deus Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês E louvo ao Senhor pela oportunidade Uma vez mais nesse tempo Para estarmos juntos Para sermos ministrados pelo Espírito de Deus Para avançarmos um pouco mais Na compreensão da palavra de Deus Que eu creio que é o... O bem mais precioso que nós temos hoje e reconheço como um privilégio do Senhor nós termos esse tempo de estudos juntos, um tempo onde a palavra pode ser um pouco mais profunda, aonde a gente tem a possibilidade de conhecer o Senhor de uma forma mais íntima. Amém? E eu louvo ao Senhor pela tua vida. Eu louvo ao Senhor pela tua casa. E o desejo do meu coração é que o Senhor, nesse tempo, Ele promova a cura na sua vida e na sua casa. Amém, queridos? Eu convido vocês para que nós possamos ter um tempinho de oração com o Pai. E eu peço que vocês orem comigo e por mim para que o Senhor me dê graça e Ele... E Ele, apenas Ele, tem a primazia, que nada, nenhuma fala, nada possa vir de mim, mas que tudo possa convergir em Cristo Jesus. Porque para Ele, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Amém? É, pai, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar. Graças te damos pelo teu amor e pelo teu, o teu cuidado em nossa direção. Senhor Jesus, nessa noite, especialmente nesse tempo que vamos ter aqui juntos, eu gostaria de orar especialmente por cada lar nessa cidade. oro Senhor Jesus pelos sacerdotes em especial, pelos líderes, pelos esposos, em nome de Jesus, por cada pai, eu clamo, Senhor, para que sejam frustradas as estratégias de Satanás, que é desfazer os casamentos e afastar a presença da figura do pai dos lares. Que o Senhor liberte os homens das suas carências, de quererem satisfazer suas vontades, e assumam o papel que o Senhor designou a cada um deles como sacerdote do seu lar. Que o Senhor os ensine o que é amar. Que o Senhor ensine a cuidar, a proteger, a guardar o seu lar, a cultivar o seu lar. Como se ele fosse um jardim que o Senhor confiou a cada um desses homens. Eu oro Jesus nesse momento também por todos os filhos que são órfãos de Pai vivo, que o Senhor alcance o coração de cada um deles, que o Senhor console, que o Senhor ministre vida, que o Senhor levante pessoas para falar do Teu amor. Eu oro pelos nossos filhos e declaro, Senhor, que os nossos filhos pertencem a Ti, que os nossos filhos não pertencem a esse sistema. Eu oro também por cada mãe que tem a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos sozinha. Que o Senhor dê graça e sabedoria a essas amadas. Eu oro pela Tua igreja. Eu oro pela Tua igreja em toda a terra, Senhor. Que nós possamos juntos chegar à compreensão do Teu eterno propósito. E que venha o Teu reino. E que seja feita em nós a Tua vontade, assim como ela já é feita nos céus. É no Teu nome que oramos, em o um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, que é por aqui que nós vamos começar hoje. E o tema dessa noite é quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito está desejoso de falar ao coração de cada um de nós. E a palavra do Senhor diz, Mateus 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado a esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aqui. Queridos, se nós olharmos aqui em Mateus, os discípulos eles questionam Jesus sobre qual sinal haveria da sua vinda e da consumação dos tempos. Já em Lucas, no verso 20, que nós acabamos de ler, diz que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando e como viria o reino de Deus, quando se daria a manifestação plena do reino de Deus. Porque Jesus em sua vinda, ele trará toda a realidade do reino dos céus para a terra. Então Jesus passa a dar algumas instruções e comunica duas instruções muito importantes para a nossa compreensão. Ele fala sobre a característica da geração do tempo do fim. Seriam dias como os dias de Noé e dias como os dias de Ló. Então nós vemos nessa declaração de Jesus, dois tipos de homens que representam como serão os homens do fim dos tempos. Veremos aqui quais são as principais características dos dias que antecederão a vinda de Jesus. E Jesus disse que serão dias como os dias de Noé, os dias da vinda do Filho do Homem. E ele diz, que, ele diz o que eles faziam. No versículo 27 que nós lemos ali, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou e veio o dilúvio e destruiu a todos. No versículo 28 diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló.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 Significa uma vida centralizada no eu, centralizada no prazer pessoal. Então veja, Jesus disse que a geração do tempo do fim seria uma geração semelhante aos dias de Noé, comiam, bebiam. Há também uma outra parábola que Jesus fala em Lucas, no capítulo 17 no capítulo 12, versículos 17 e 18, e ele fala de um homem que enriqueceu muito e juntou em celeiros. E era tanta prosperidade que esse homem diz a sua própria alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E qual foi a resposta de Deus a resposta que Deus deu a esse homem. Lucas 12,20 diz, Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Sabe, queridos, quando nós olhamos para esta geração de hoje, o que vemos é um estilo de vida hedonista, que se move exclusivamente pela satisfação pessoal. E Jesus disse que os dias de Noé foram marcados por uma geração hedonista, que comia e bebia, ou seja, queriam satisfazer o seu próprio ventre. E eu posso dizer para vocês que crença não é fé. O Brasil hoje é está inflado no movimento evangélico, muito baseado na crença e não na fé. Crença é a expectativa que você tem de que Deus fará aquilo que você deseja. Isso é bom de ouvir. Isso enche a igreja. Mas fé... É o conhecimento que nós temos de Deus e da sua vontade para que eu e você façamos o que Ele deseja de nós. Que a gente cumpra aquilo que Ele espera de nós. Você é movido por crença ou por fé? Então, hedonismo... Desencadeia a próxima evidência do tipo de gente do tempo do fim Qual será essa próxima evidência? Então vimos que eles comiam, bebiam Significa hedonismo Casavam, davam sem casamento Porque uma geração hedonista quebra aliança Uma geração hedonista gera quebra de aliança Enquanto o mundo prega a liberdade, o evangelho prega renúncia. Aí você pode me dizer, ah, mas o evangelho não me faz livre? Sim, de você mesmo, de mim mesma. O evangelho é uma mensagem que nos liberta do individualismo, nos levando para Deus e para o próximo. O que vemos hoje é um buffet de igrejas, a gosto do freguês. Existem aquelas que irão dizer apenas o que você gosta de ouvir. Mas o que liberta não é isso. O que liberta a mim e a você é a verdade. E a verdade é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, hedonismo gera quebra de aliança. Porque para eu me manter aliançada, isso exige renúncia do eu. O que vemos nessa geração é que você é livre. Você pode ser livre, livre das amarras de tradições. Livre, livres de religiões retrógradas. Livres de um Deus carrasco. Você é livre. Você é livre para ser o que você quiser. Você pode escolher tua opção sexual. Veja só a cidade de Nova York, uma cidade incrível, maravilhosa, enorme, com uma população enorme. Nessa cidade já foram reconhecidas 34 tipos de gêneros sexuais nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, o hedonismo gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. Vocês perceberam o ciclo? Então, queridos, eu comecei orando pelos pais. Eu comecei orando pela figura do líder em casas. Não sei se vocês perceberam. Por quê? Porque uma coisa que todo pai e toda mãe que estão pensando em separação deveriam lembrar que os filhos não estão preparados e não foram criados para fazer esse tipo de escolha. Devemos lembrar também que numa separação 99% dos filhos ficam com quem? Ficam com a mãe. E aí por mais que essa mãe se esforce para suprir a falta da presença do pai em casa, ela não consegue, porque não é um papel que foi designado por Deus para ela fazer. E como ela não consegue, quando esse filho sai de casa, a sociedade vai dizer para ele que ele pode ser o que ele quiser. Então, hedonismo gera quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. Nós temos um retrato do Brasil aqui. Aliás, temos um retrato do mundo, mas vamos falar somente de nós. Queridos, prestem atenção nesse dado. 53 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no RG. Queridos, isso é, é motivo da gente lamentar. Porque qual é o resultado disso? O resultado é o que todos nós estamos vendo. Jesus disse também que o fim dos tempos seriam como os dias de Ló. Nós lemos ali, Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do, do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim o dia em que o Filho do Homem for revelado. E eu gostaria de dizer algo aqui hoje. Mas que vocês interpretassem a luz da palavra... Então, hedonismo é um ciclo e gera quebra de aliança. Casa separa, os filhos vão ficando, vão ficando normalmente com a mãe. Então, como eram caracterizados os dias de Ló? Pelo sodomismo. Queridos, eu fico encantada, como a palavra de Deus é atual. Querido, sabe quando foi escrito esses fatos? O fato de Ló, ele está registrado há mais de cinco mil anos atrás. E Jesus voltou a dizer isso há mais de dois mil anos atrás. Mas isso é um reflexo do que nós estamos vendo hoje na sociedade. E ele diz, Jesus diz, quando se aproximar o dia do meu retorno, a geração dos homens ímpios será marcada por, edo, por hedonismo, quebra de aliança, orfandade e homoafetividade. Sodoma é a primeira cidade que nas escrituras registram práticas homoafetivas. Meu Deus, é o reflexo do que nós vemos hoje. Então, depois de Adão, quem Deus chama? Deus chama Noé. Depois de Noé, Deus chama Abraão. Mas a promessa é a mesma. E ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por mais que Satanás queira destruir isso, a igreja, família, a família, esse ciclo pequeno que é a família, Representa a missão de Deus na face da terra E a igreja é o jeito do Senhor nos ensinar a sermos família Igreja é o lugar de relacionamento Igreja é lugar de chorar com os que choram E alegrar-se com os que se alegram A missão de Deus é construir uma grande família E dias de Noé e dias de Ló Falam de uma estratégia de Satanás Para a desintegração total da família Que é a missão de Deus Mas nós sabemos Que os planos de Deus Jamais podem ser frustrados Ele cumprirá na integralidade O projeto eterno de Deus A missão de Deus Que é a família Que é a igreja Queridos, a estratégia de Satanás é a mesma, se vocês perceberem, desde o Éden. A proposta da serpente é, não se submeta ao que Deus disse. Satisfaça o teu ventre. Em Gênesis 3, 6, a palavra do Senhor diz, vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos seus olhos, tomou e comeu. Satanás continua com a mesma estratégia e ele faz isso conosco também e ele diz, para de querer ficar só buscando a Deus, orando, jejuando, renunciando suas vontades, satisfaça teu ventre. Agora eu convido vocês para nós abrirmos uma palavra em Filipenses no capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, hedonismo gera quebra de aliança, quebra de aliança produz orfandade, e orfandade, pasmem, é a porta de entrada para a homoafetividade. Queridos, eu não estou inventando isso. Esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Para que eu e você possamos refletir. Eu não estou dizendo aqui, como eu disse para vocês lá, para que vocês analisem a luz da palavra... Eu não estou dizendo que todo órfão é homo afetivo. Eu estou dizendo que todo homo afetivo é órfão, seja de pai morto ou de pai vivo. O projeto das trevas é tirar a figura paterna de casa. Portanto, o conselho do Senhor para você, homem, para você, sacerdote do seu lar, Cumpra seu propósito designado por Deus Cuide, ame a sua família Proteja a sua família Proteja os seus filhos Porque quando a figura paterna é tirada De casa A sociedade ali fora dita o que o seu filho deve ser a sociedade ali fora prega liberdade e igualdade. Ou seja, você pode ser o que você quiser. Tire o pai de casa e vai se estabelecer uma geração como nos dias de Noé e Ló. Que você como líder, que você como sacerdote, que você como pai possa dizer aí na sua casa aqui no nosso lar quem mais ora sou eu aqui no nosso lar quem ensina as escrituras para os filhos sou eu porque eu quero entregar de forma materializada ao Senhor naquele dia o que Ele confiou a mim como sacerdote desse lar homens Sacerdotes, designados por Deus, não se omitam no papel importantíssimo que o Senhor designou a cada um de vocês. Porque a estratégia de Satanás no curso deste mundo é de guiar as pessoas para um determinado lugar. A palavra diz, o príncipe da potestade que atua nesta era... Guiando por intermédio da desobediência, da quebra de autoridade. O espírito que atua através dos filhos da desobediência. A mentalidade desse século, a forma com que as pessoas se movimentam ali fora, é na mentalidade da exploração. Pode perceber. Você está me falando de Jesus, mas o que eu ganho com isso? Você está me convidando para ir à igreja, e o que eu ganho em troca? É porque nós somos construídos dentro de uma falsa identidade de quem é Jesus. Do que é o evangelho de fato. Por isso nós fazemos negociatas ali fora, e nós achamos que nós podemos fazer negociatas aqui dentro também. Nós vivemos tempos que antecedem o retorno de Cristo. Ao mesmo tempo que a obra de Deus cresce, nós percebemos que as trevas crescem na mesma proporção. E uma das armas que Satanás tem usado nesse tempo com muita ênfase é a falta de temor à autoridade espiritual. Queridos, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais o inimigo se levantará contra nós, os filhos de Deus. E nós, os filhos de Deus, precisamos permanecer firmes em nossas posições de submissão ao Senhor e à Sua palavra. Precisamos entender que isso fique radicado dentro do nosso coração que. Rebelar-se contra a autoridade representante de Deus é rebelar-se contra o próprio Deus. Portanto, sem submissão não há trabalho para Deus. O crescimento espiritual se dá por meio da obediência. O desejo de Deus, se eu e você formos olhar do Gênesis até o Apocalipse, é o mesmo ele não mudou de ideia e o desejo dele é ter uma família. Ele deseja restaurar os lares, ele deseja restaurar a igreja. E eu tenho entendido, queridos, que nesse tempo o Senhor realmente deseja renovar a nossa mente. E a obra de Deus é realizada em nós por meio dos processos para que no tempo certo nós possamos ocupar a posição como pedras vivas que o Senhor designou para cada um de nós. Eu vou convidar vocês também para abrirem a palavra comigo em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. A palavra do Senhor diz, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando para trás, eu prossigo para o alvo. O que Paulo estava querendo dizer é, aquilo que é natural, conceito, e preconceito expectativas equivocadas as minhas carências vão ficando para trás e eu vou me tornando aquilo que eu nasci para ser queridos se ficou velho é porque não é eterno se ficou velho é porque vai morrer e se morre precisa ser deixado para trás deixando para trás eu avanço para aquilo ao qual eu pertenço. E eu pertenço a um projeto maior. Eu pertenço a um propósito maior. Por que temos que deixar para trás? Porque tudo que é nosso envelhece. Então Paulo diz, eu vou deixando para trás o meu velho homem e eu vou assumindo o que eu sou. Eu vou deixando para trás as limitações e avançando no entendimento. Veja, o projeto de Deus é que cheguemos à medida da pessoa que Ele nos gerou para sermos. Deus tem uma palavra empenhada com a nossa plenitude. Deus não tem uma palavra empenhada com o meu êxito naquela ou em qualquer outra situação. Mas que eu chegue até o fim e diga, está consumado. O que está consumado? Eu alcancei a medida de varão perfeito. Então tudo o que acontece conosco é para que sejamos trabalhados e conduzidos para esta medida. Queridos, tudo o que acontece em nossas vidas, na minha e na sua vida, é para que as pessoas à nossa volta, elas conheçam o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E o nosso Deus muitas vezes nos leva a enfrentar situações que humanamente seriam impossíveis de serem enfrentadas. Mas um homem, uma mulher de Deus, irão enfrentar porque o Espírito Santo os conduziu para lá. Eles têm realidade de que foi o Espírito Santo que os conduziu para lá. Então, você não está lá porque alguma coisa deu errado, você está lá porque o Espírito Santo te capacitou a enfrentar esse problema. E para que todos saibam que há um Deus em sua vida. Há um Deus em minha vida. E quem é o nosso Deus? Para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos ter compromisso com as nossas rotinas. E não deixar a vida me levar, vida leva eu. Foi o que aconteceu com Davi, queridos. Ele tinha um propósito. Ele tinha compromisso com as suas rotinas. É isso que nós olhamos na palavra quando nós vemos o relato. E foi o que aconteceu com ele. E quando o gigante se levantou, ele diz, hoje a terra saberá que há Deus em Israel. Enquanto seus irmãos saíram para a guerra, Davi ficou em casa. Fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Um trabalho totalmente anônimo naquele contexto. E os homens de força, os fortes, eles estavam todos no campo de batalha. Quem ficou lá cuidando das ovelhas? O menor. O mais fraco. O que aparentemente não tinha força. O que aparentemente não podia resolver o problema. Sabe por que Deus escolheu Davi? Deus escolheu Davi porque ele estava lá fazendo o seu trabalho sem murmuração, sem reclamar. E ele não estava buscando reconhecimento também. Deus não está à procura dos competentes. Deus está à procura dos dispostos de coração. Porque enquanto a gente olha a aparência, Deus olha o coração. Meu irmão querido, minha irmã amada, você está achando a sua caminhada com Deus muito difícil nesse tempo? Muitos problemas, muitas situações difíceis a, ser, a serem resolvidas na sua vida? Então olhe para o menu de Davi. Davi. Hum. Na entrada ele tinha um urso para vencer. Depois um leão. E como prato principal, um gigante. Sabe como Davi tinha certeza que iria vencer o gigante? Porque ele tinha uma história para contar, não uma vida para lamentar. Davi não estava buscando poder quando venceu o gigante, não. Ele estava cumprindo o propósito. Então, à medida que ele estava submisso à vontade de Deus na vida dele, ele tinha autoridade para colocar tudo em ordem. É isso que Deus faz com a gente. Quando nós estamos alinhados com o querer do Senhor, Ele nos dá autoridade para colocar em ordem tudo que está em desacordo. Queridos, vestidos de pastor, Davi foi ungido rei Vestido de pastor, Davi venceu Golias Mas vestido de rei, Davi pecou Vestido de pastor, Davi reinou e venceu gigantes Vestido de rei, Davi nem reinou e nem foi pastor Ele foi vencido por ele mesmo quando Davi pecou, ele estava vestido de rei, perceberam? E para que Davi se arrependesse do seu pecado, o profeta Natã foi lá e teve uma conversa com ele, uma conversa de pastor, e ele diz, ele conta a ele uma história de pastor também. O que Natã estava fazendo? Natan estava tirando a roupa de rei e vestindo novamente Davi com a roupa de pastor Que era a roupa com que ele foi ungido inicialmente Com roupa de pastor ele reinou, venceu e se arrependeu Quando ele mudou de roupa, ele pecou, matou e roubou o conselho do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite. Não tire a roupa com que você foi ungido pelo Senhor. Não desanime. Não se prostre diante dos problemas. E diga que Jesus não é a solução para a tua vida. Não apostate da fé. Não culpe as pessoas pelas tuas frustrações. Não culpe o Senhor por isso. Nós somos responsáveis. Nós somos os únicos responsáveis. E quando nós sentimos vontade de apostatar da fé, nós estamos tirando a roupa com que o Senhor nos ungiu para esse propósito eterno, como família de Deus. Deus. Quando Davi tirou a roupa de pastor e vestiu a roupa de rei, ele se tornou cruel e arrogante. Queridos, eu amo a palavra de Deus, como ela converge na mesma coisa. Se nós pararmos para olhar o que foi a primeira coisa que o homem fez lá no jardim quando ele pecou. foi procurar vestes. Foi procurar disfarces para ele mesmo. E às vezes os disfarces que a gente cria são a partir das nossas carências e não das nossas convicções. Pode perceber. E eu comecei a me questionar Com quais vestes o Senhor nos ungiu? Vocês percebem que Adão faz aquelas vestes com figueira, figueira é uma coisa horrível, ela, ela, ela solta um leite, aquele leite queima, é horrível. Deus promove para ele vestes de cordeiro, já anunciando o que aconteceria. Então quando Jesus morre naquela cruz e nos inclui na sua morte, ele nos veste com as vestes do Cordeiro. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos valor para Cristo Jesus como família de Deus. Não troque as suas vestes. Querido, sabe aonde Deus está a minha e a tua espera? No mais profundo do nosso ser. Deus está lá a minha e a tua espera. Para revelar a cada um de nós quem Ele é. E Ele é a semente. Ele é a semente incorruptível da minha e da tua existência. É lá que a nossa vida começa. É lá que a nossa vida faz sentido É lá no homem interior É lá aonde nós somos formados Não é aonde eu sou reconhecida Não é aonde eu sou ajudada Não é aonde eu sou socorrida Não foi isso que fez com que Jesus enfrentasse a sua angústia Não, não mas foi a certeza de a partir de quem Ele é formado. Por isso que Ele diz, eu preciso encontrar o Pai lá no íntimo, na essência, para muito além das minhas necessidades. Queridos, comecem a falar com o Senhor sem colocar as tuas carências na frente. E você vai ver um deslanchar na tua vida. Um descortinar das coisas do Espírito na tua vida. Saber que antes de começarmos a falar o que precisamos, Ele já sabe tudo. É como se Ele dissesse, será que em algum momento vocês vão atinar para o que realmente importa? E o que mais importa não é transitório, não é temporal, mas é aquilo que é eterno. Em Efésios 3,17 diz E assim habite Cristo em vosso coração pela fé Estando vós arraigados e alicerçados em amor Aqui a gente começa a entender onde Deus quer nos conduzir É arraigados, não apoiados Arraigados é as nossas raízes de existência, elas vão para dentro do amor de Deus. De modo que passemos a entender que o amor de Deus é a substância do qual nós fomos feitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é com esse amor que eu posso amar o próximo. É com esse amor que nós podemos levar as pessoas a terem um encontro com Cristo Jesus. A pessoa pode estar lá cheia de carências cheia de problemas, confusa. Mas a gente não está olhando para isso, pois o nosso compromisso com ela é de eternidade. Nós não estamos vendo as bobagens todas que a pessoa está fazendo. A nossa relação com ela é de eternidade, assim como Cristo fez conosco. É isso que eu procuro fazer nos atendimentos de aconselhamento. Quando Jesus veio, ele viu a nossa eternidade. E ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso do seu amor. Ele tirou aquelas vestes antigas e ele nos vestiu com as vestes de filho. Com as vestes do cordeiro. E Ele nos capacitou Tudo que eu e você precisamos Para exercer aquilo ao qual fomos designados Já está aqui dentro de cada um de nós As virtudes de Cristo Jesus já estão aqui dentro de nós Nós precisamos mergulhar com intensidade Para poder ver o que é eterno E aí eu vou conseguir ver o meu irmão como Deus vê e aí eu consigo materializar as virtudes de Cristo na vida do outro. O conhecimento do amor não é o quanto eu desejo ser amada. O conhecimento do amor agora é o quanto eu posso amar uma vez que eu sou feita desta substância. Por quê? Porque nós não vemos mais segundo a carne nós não andamos mais atrás do que é aparente, porque nós já tocamos o que é eterno. Nós já conseguimos sofrer afronta sem barulho. Já não ficamos mais tão ressentidos com tanta facilidade. Porque não vemos mais segundo a carne, segundo o que é aparente. Porque encontramos o eterno. Somos chamados para reconciliar as pessoas com o Eterno. Elas podem estar desesperadas, mas você não se desespera. Porque você tocou Cristo em sua profundidade, em sua essência. E o que Ele é, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o que faz a gente não se desesperar? Vamos abrir aqui, Colossenses 2,3. A palavra do Senhor diz, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo estão escondidos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Romanos 11, 33, diz: Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o projeto eterno de Deus para as nossas vidas. E se nós formos definir o eterno propósito de Deus em uma palavra, sabe qual seria? Comunhão. Você pode me dizer, Nelson, mas não é salvação. Salvação é o meio para o propósito. Queridos, nós já paramos para entender qual era o objetivo do jardim. Você já parou para entender, em essência, qual era o projeto, o propósito do jardim, do Éden? Para que servia o jardim? Para que o homem pudesse desfrutar de comunhão. Por meio do jardim, Deus diz, eu desejo habitar entre vocês. E agora eu te convido aqui rapidamente para que a gente dê uma passeada na palavra do Gênesis até o Apocalipse e isso seja radicado dentro de você e você jamais esqueça de qual é o projeto eterno de Deus para as nossas vidas, o qual Ele cumprirá na sua integralidade. Então vamos lá, em Êxodo, no capítulo 25, depois você dá uma olhada, vai anotando e depois com o tempo você olha. Em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, a palavra do Senhor diz, por meio do tabernáculo, o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo, eu desejo habitar entre vocês. Nós vamos andar um pouco mais, vamos lá para Reis, no capítulo 6, 7. Muito tempo se passa e nós chegamos no templo de Salomão. E o que Deus estava dizendo? Eu Desejo habitar entre vocês. Depois passamos mais um pouco o templo, o templo de Ageu e Zacarias, Ageu 1. Os judeus saem do cativeiro. E por que eles estavam no cativeiro? Porque eles abandonaram o projeto de Deus. O templo de Salomão é destruído. Deus tira os judeus do cativeiro e levanta os profetas Ageu e Zacarias com uma mensagem. Para edificar o templo do Senhor Em Ageu 2.9 e Ageu 1.8 diz que A glória da última casa será maior do que a primeira Então agora ele iria habitar na última casa Que é em mim e em você Então Deus deseja uma só coisa Habitar entre nós em Gênesis, ele fala por meio do Jardim do Éden, um lugar de comunhão. Em Êxodo, ele fala por meio do Tabernáculo de Moisés, um lugar de comunhão. No período dos reis, por meio do Templo de Salomão, um lugar de comunhão. No período da restauração do Templo de Ageu e Zorobabel, um lugar de comunhão. E agora esse texto fala, e a gente está andando rápido da palavra. E agora esse texto fala da transição da primeira aliança para a segunda. Isaías, anote aí, 7,14. A palavra do Senhor diz, Isaías profetiza que Maria conceberia uma criança chamada Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Jesus andou aqui na terra, Deus seguiu dizendo a mesma coisa. Eu quero habitar entre vocês. E hoje, em 2020, ele não mudou de ideia. Ele segue dizendo. Agora nós entramos na nova aliança. Período esse que se estende até mim e você. E por meio do jardim Deus diz. Eu desejo habitar entre vocês. Em Gênesis. Há um jardim. Em êxito, um tabernáculo. No período dos reis e na restauração, um templo. Na transição da aliança, uma pessoa. Emanuel, Jesus Cristo. Agora na nova aliança, a igreja. E o que Deus segue dizendo é a mesma coisa. Desde Gênesis até o Apocalipse. Eu desejo habitar entre vocês eu desejo restaurar a autoridade na igreja eu desejo restaurar a autoridade nos lares e agora literalmente o final a consumação do plano de Deus vamos dar um salto lá para Apocalipse no final, capítulo 21 por meio da cidade que desce o que Deus está dizendo para nós, queridos? Deus está dizendo a mesma coisa. Eu desejo habitar entre vocês. Nós vimos o reino, ele é inaugurado, ele é desenvolvido e ele é consumado. E a consumação do reino de Deus em Apocalipse 21 é a presença de Deus com o homem, assim como era no, no Éden. Tudo novo de novo. Veja, para que isso fique radicado, arraigado dentro do teu coração, em Gênesis, no capítulo 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22, são os quatro capítulos mais importantes da palavra. Por quê? Porque em Gênesis 1 e 2 é antes do pecado. Esses capítulos não estão manchados pelo pecado do homem. E em Apocalipse 21 e 22 é após a erradicação do pecado. São quatro capítulos livres do pecado. E você vê como esses quatro capítulos, os dois primeiros e os dois últimos, eles convergem e mostram com clareza o eterno propósito de Deus. Em Gênesis 1 e 2 tem um lugar, o Jardim do Éden, um santuário. Em Apocalipse 21 e 22, também tem um lugar, a Nova Jerusalém. É o mesmo santuário. O jardim está no centro dela. Em Gênesis 1 e 2, no centro desse santuário, que é o jardim, está a árvore da vida. Em Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, que tem uma praça, que é o jardim, está também a árvore da vida. Em Gênesis 1 e 2, Deus está na terra, tendo comunhão com o homem. Em Apocalipse 21 e 22, no reino consumado, Deus estará aqui na terra, tendo comunhão conosco. A escritura diz, eis aí o tabernáculo de Deus, pois com os homens habitará. Por quanto tempo? Para sempre. E para sempre, e sempre, e para sempre. Então, nós vimos aqui o projeto eterno de Deus sendo inaugurado, desenvolvido e consumado. Por isso, sacerdote do lar, esposo, cuide da sua família. Seja o que mais ora dentro do seu lar. Seja o que ministra a palavra para os seus filhos. Porque esse foi o projeto, a ordem que Deus designou a cada um de vocês. Porque aí virão as tempestades, virão os tempos difíceis, mas a tua casa permanecerá firme, porque ela está edificada, ela está arraigada na rocha, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Enfrentaremos tempos difíceis, sim. Passaremos por momentos conturbados, também sim. Mas eu posso garantir a vocês que nem as mais densas trevas conseguirão frustrar o projeto eterno de Deus para a igreja. Portanto, vamos ficar firmes. Não tire as vestes que você foi ungido. Não despreze os ensinamentos do Senhor para a tua vida. Não deixe a vida te levar. Não olhe para as tuas carências como motivo de deixar o corpo de Cristo. Mas esteja firme porque aí o Espírito Santo de Deus vai nos dar forças e nós vamos conseguir passar pelos ventos, pelas tempestades, pelas mais densas trevas, olhando para o alvo, como Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E para encerrar, em Romanos, no capítulo 8, vamos ler três versículos. 35 nos diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor por meio daquele que nos amou verso 38 Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem a profundidade, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E eu convido você nesse instante para, se o Espírito de Deus te tocou, que você reparta essa palavra, que você compartilhe com alguém. E eu convido você para você reclinar a sua cabeça e eu espero verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa palavra frutuosa no teu lar, no teu coração, na tua vida. Aba, ah, Pai, obrigada pelo teu amor. Obrigada por ter nos incluído no teu projeto eterno. Eu sei que o teu Espírito habita em nós e Ele é eterno. Eu sei que Ele habita em mim. Eu sei também, Senhor, que a minha alma está sendo regenerada, ou seja, ela está sendo gerada de uma semente incorruptível. E eu também sei que ela já é eterna. Eu sei também, Senhor, que um dia o meu corpo vai dormir e nesse dia eu terei cumprido o propósito para o qual eu nasci. Eu sei, eu sei, eu tenho convicção de que nesse dia eu receberei um corpo glorificado e eu o verei face a face. Nesse dia eu também sei que eu chegarei à compreensão da altura, da largura e da profundidade do Teu amor. E eu poderei compreender os Teus mistérios na, tua, na Sua integralidade. Sabe, Pai de uma forma inexplicável, eu tenho memória espiritual disso. Porque o teu Espírito habita em mim e ele testifica com o meu Espírito que eu sou tua filha, herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. Sabe por quê, Pai, que eu sei disso? Porque de modo assombrosamente maravilhoso eu estava escondida em ti antes da fundação do mundo. Por isso, nesse momento, eu quero dizer a Ti, e somente a Ti, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que todo domínio, poder e majestade sejam dados ao Teu nome. Porque Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.